Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da mata do Pará. Estou aqui em Marabá, uma cidadezinha do estado do Pará, gente, muito bacana. Temos aqui muito coco babassu, muita árvore mesmo, aí, ó. ali tem água, olha que legal ali, ó. vou mostrar para vocês aqui. Olha só gente, isso aqui é, um, é uma palmeira de coco babassu, ela carrega, ó, aí cai aqui, ó, e aqui dentro... Ó, se a gente pegar aqui, esse aqui tá velho, não sei se tem. Vai você pegar aqui com um, um machado, ó, aí você pega e aqui dentro tem, tem uns coquinhos. esse aqui ó, tá quase para nascer, ó, tá enraizado aqui, ó, raiz, ó, ó, a raiz aqui, ó. Aí viu aqui, ó? Aqui é um pezinho, ó. então esse aqui tá passando a raiz aqui, ó. Tem bastante, se eu virar para cá ó, tem uns novos ali, ó. Essa essa palmeira, meu pai quando meu pai quando eu era pequenininho Tirava o olho pra fazer Pailhosa Por exemplo, você chegou aqui na mata, quer fazer uma casinha Você vai e escolhe Uns pés Pequeno ali, ó, um pé pequeno, tira o olho E do olho faz o telhado, gente Muito engraçado, olha só aqui, ó Isso aqui é tipo um corgo, é. Aqui, ó Onde tem fazenda, os gados bebem assim, ó, aí, ó Isso aqui tem peixe, gente, aqui, ó Se é a pessoa pescar, tem peixe, aí, ó Olha o monte ali de coca, ali, ó eu queria achar um que tivesse um cacho bem grande perto, mas... Não sei se é época. Olha que legal ali, ó. Ali, eu vou mostrar pra... Olha, ó. ali, ó. Olha só, gente. Que legal aqui a mata aqui, ó. Olha só, gente. Isso aqui, ó. esse aqui é um pé pequeno. Do... Do... Coco Babassu. É, é, é, é, isso aqui é o olho aqui, ó. Olho. Isso aqui não virou a folha ainda. Esse olho aqui... Olha o maior ali, ó. Esse olho... As pessoas tiram ele uhum. e faz telhado de é, casa, né? É, que bom. E não entra água, não, né? Não. Olha só, gente, que legal aqui, ó. Bacana aqui, ó. Olha só, gente, achei aqui, ó. Achei aqui um cacho de coco babassu ali, ó. O nome é meio complicado para minha língua. Enrola às vezes aí, ó. Olha só, gente, aqui, ó. Olha só, isso aqui, gente. Olha, que legal aqui, ó puxar aqui olha ó dá um monte olha olha olha só que lindo aí ó bacana viu isso aqui é a natureza ó. isso aqui isso aqui dá o que dá o óleo para óleo né o óleo azeite, azeite a, o azeite é o azeite olha que lindo gente azeite de coco maravilha e aqui é o pau que tem <risos> agora nós vamos nos pés de manga gente olha ó. aqui é o desbravador da floresta <risos> Vamos lá, Gente, é, mu é muito legal isso aqui, ó. Maravilha, hein? Olha só, gente. Opa, cuidado. Olha só, gente, aqui um pé de manga, aqui, ó. No meio da floresta, aqui, ó. Vamos entrando aqui, gente. mal barato, gente. Uma aventura legal aqui, ó. A gente vai aqui ver se. Atrás de um pé de manga aqui, ó. Aqui não tem manga, não, né? Nesse, olha que grandão. Puxa. Olha o tamanho do pé de manga aqui. Dentro, dentro do mato aqui, ó. Tudo isso aqui já é um pé de manga, ó. Ele tá muito alto. Aqui, gente. Isso aqui é um cupinho, ó. Ó. Tá morto, né? Não tem mais. Não tem mais. Não. Tá morto, nada. Olha, ó que é um pé de cupim. Eu achei que tava morto. Não. Aí, ó. Viu? Pé de cupim, ó. Semestre aí ó. Isso aqui os passarinhos comem cupim. É isso aí, gente, ó. Um barato. Faz tempo eu andava dentro do mato assim. Quando eu tinha 10 anos no Pará, lá em Santarém, eu andava dentro da mata com meu pai. A gente, a gente catava esses olhos de, de palmeira, ó. Aqui, ó. Um pouco maior, grandão, tem que ser grandão para fazer fazer casa. Aqui temos aqui outro coquinho aqui, ó. Olha, Tem bastante aqui, ó. Aqui é os co Os coquinhos que caem. Dos pés de do, do palmeira maior. E se espalha pelo, pelo chão aqui, ó. Isso aqui é os bichos, ó. Que comem aqui, ó. Aí vão, Aí vai nascendo, olha. ó. aqui tem um grandão, ó. E aqui tem um pequenininho aqui, ó. Isso aqui é as grotas, quando o chão vai pro rio. Olha só aqui, ó. Legal, hein? Isso aqui é o quê? É pé de banana do... brava? É. Olha aqui as do jacu. Ah, eu vou trazer vou pegar ele. Olha só, aqui tem uns pássaros chamados jacu. Que ele fica aqui, ó. Olha só aqui, ó. Isso aqui é uma barroquinha, onde eles tomam banho aqui, ó. E aqui é as cutias que comem, A casca do coco babassu. Tem muito bicho aqui, ó. Muito coquinho no chão, ó. Veja isso aqui, gente, aqui, ó. Aqui é um buraco de tatu, peba, cuti, ó. Então eles, olha Tá fresquinho, ó. Eles entram aqui, ó. Aí, ó. Olha só ali, ó. Olha só gente, um pé aqui de buriti. Eu, não, eu nunca nem tinha visto. Mas, ó, como tá carregado ali, ó. Isso aqui, gente, é a mata do Pará, gente. Então aqui tem de tudo. Tem buriti, gente é muito bom. Tá carregadinho lá em cima. Ó, pé lá, ó. Pésão grande ali, ó. Ó. Aqui, ó, um poço Aqui uma. uma, uma, uma uma barroca de água, né? Eles fazem ó. Ali tem um pé de árvore grande ali, ó. Bacana. Eu acho que vou, vou virar repórter, hein? Olha lá, Que eu vou, eu vou virar repórter agora. Olha os pezinhos de bonitinho novo aqui, ó. Novinho, os pezinhos de bonitinho aqui, ó. Que cai. Aqui é um cacho dele, ó. Aqui já, já caiu, ó. Aqui, ó. Tem uma passagem aqui, uma, uma, uma raiz... Ele é na, na, na beira da água aqui, ó. Aqui tem uma raiz. Eu vou pular aqui, ó. E essa água aí é, lim, é limpinha, né? Limpinha, rapaz. Dá pra tomar essa água aí? É da raiz aí, ó. E ele tá com o ali, ó. É. pra cá tem tudo água. Isso o cara te reconcilia. Pode beber? Aí tem peixe, será? Sim. Tem eu vi vi. aqui tem outro cacho também né rapaz, isso esse, esse, esse aqui é os, é os pezinhos de buriti novo né é, foi dinheiro, não quer levar um não? é, isso aí é pé de bonitinho novo, isso aí eu não tenho onde plantar, se, se, eu, se eu tivesse eu levava mas tá agora vamos, vamos voltar aí gente vamos voltando e é isso aí muito legal gente na mata você encontra diversidade de plantas e palmeiras né ali temos pé de açaí aqui ó tem até um caixinho ali de açaí Vem tá aqui, o pedaço aí, aqui, ó. Tem até uns cachinhos ali, ó. Opa! Deixa eu ir, calma aí, gente. Agora se eu pudesse levar, eu ia levar aquele cacho de coco para Baçu. Aqui que ele tá muito alto. E levar pra São Paulo aquele cacho de coco lá. Olha gente, é mata, mas por baixo é aberto. Olha. Aqui as cutias vem à noite, ó. E elas comem. Ó. <risos> Agora voltando aqui, eu vou catar uns coquinhos desse para me levar, para mim ver se tem coquinho ainda, porque faz tempo que tá aqui, né? Para a gente quebrar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou levar três, ó. Vou. Cadê? Ô, oh, vou me dar uma sacola aí. Eu, sei que eu, tô aí, eu tô pegando pra não ficar. É? Eu não gosto de deixar. Tu pega lá mais não? Não. E, e aquele ali é o quê, hein? O quê? Isso aqui? Isso aqui é macaúba. Macaúba? É. Essa é macaúba, aqui, a é macaú, Sai pra é que essa macaúba? Os bichos comem aqui à noite? É, o bicho come, gente come. Mas isso aqui é feito como? Não, isso aqui o cara só come, come essa massa, né? É. Olha onde o bicho comeu aqui, como essa massa, aqui dentro tem uma amêndalazinha. É, né? Dentro, é. Aí você quebra ela e come. É tipo um coco. É, né? Uhum. Uma caúba. Eu vou levar ah. uma para mim esse prato. Qual é o bicho que come aqui? cutia? É, cutia, paca, tudo bem. Oi vou é. botar um prato aqui na sacola. Isso, põe aí. Leva o um coquinho aí, vamos ah, lá. É. Vamos ver isso aí. Ó. <risos> Eu comia tucumã lá em Santarém. Hum. No Pará. Pois ela dentro aqui, ela tem, aqui, ela tem um coquinho, ó. É, né? É, tu quebra ela, tem um coquinho dentro. Uhum. aqui o pé, gente. Aqui, ó. Olha lá, o pé. Não tá lá em cima aqui, ó. Pois então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado demais essa aventura aí. E é isso aí. Vamos que vamos, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Fui.